O cara atira, Joel. é isso que eu tô vendo mesmo? O cara tá atirando... Sim! Dente! O cara tá atirando dente! Não Não Rapaziada, vou pegar essa ainda, ela é britânica, ainda, já Rapaziada, vai Leon, vira pro outra lado, ela ainda tá escapando. Olha ali. Rápido! Você tá com a farinha na minha It's cara. Aí. Tchau! Ô louco, coisa. Ela Peraí, Ela vai com esses negócios do Spider-Man aí, tacando teia? Olha ela correndo! Ai, já curtida! Vamos lá. foi assim? Não, não, não! Eu não Emboscada, hein, tipo? ah, agora eu quero ver. Olha aí, olha aí! Nossa, peso pesado, tio. E agora ele vai fazer? Não, eu vi, eu vi. <risa> <tos> meu Deus, João, calma. É o teatral do Moro. Chris, Leon, what are you doing here? Put your gun down, Chris. É She's é a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this. No, it wasn't her. It was Simmons. The National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people! Including the President because of Simmons. She's working for Neo Umbrella, you know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I oh, am. Yeah. Oh meu, vai ser é fora. Captain! Freeze! Damn it! Helena! He's gonna kill her! Wait! We both want the same thing here. Alright. The BSAA will handle Ada. You take care of Simmons. Chris! I know you'll do the right thing. Yes, Chris. Are you sure we can rely on him? He's been in this as long as I have. Eu trust him. ele. Tudo bem. Vamos lá. encontrar Simmons. Rapaziada, o que que é com... Desce! Recapitulando, tio. Vamos ter que recapitular a parada aqui. Pera aí, a porta tá 17 metros ali embaixo, mas deve ir pra frente. Sim. Rapaziada, o que que é com... Desce. Vamos continuar correndo aqui, deve ter uns itenzinho. Não. Vamos dar uma voltinha aqui e recapitular a história Sim. Primeiramente, o Chris ia atirar mesmo na Ada Sim. Se você não percebeu, o Leo empurrou o, mano, o Chris No momento que ele ia atirar certamente no dente da Ada uhum. Esse foi Leon, o primeiro Helena, ponto Beleza a Sherry deve estar aqui perto. Eu vou segundamente, tio. A treta do Leon com o Chris foi algo... Ah, oh, meu Deus. Cinema em Casa Cavernal. Foi uma treta muito benta. Mas depois, os mestres da capoeira... Ficam trocando uma ideia. E... E... Marcando. Eu Espera aí, tio. O objetivo é o Simmons. Sempre foi. Você não se engana não seguindo ela, não é? Temos que preocupar com a Ada depois. Claro, right. Now, we need to focus on Simmons. Vamos inventar esse nome aí, jeito. Oh, meu right. Let's go get this son of a bitch. Pois é, ainda vazou, tio. o só jogou uma bomba de farinha na cara dos loques mais treinados do planeta para lidar com situações desse tipo. Calmo, o tamanho das arquiteturas, hein? Já tô curtindo. Já é legal, aí, é loque. yeah aí? Aí well, this is unexpected no wait ah agent birkin impeccable timing kindly take these two into custody won't you they said you were involved in the terrorist attack is it true what are they running down the street screaming it to anyone who listen answer me It's for the benefit of the United States and global security. You can't see how killing the president is good for the country. The president's dead. Well, we have Leon to thank for that. God damn you, Simmons! Dispose of them. Oh! Hold your fire. Those two are still of use to us. You need to be more careful. All right, all right. so what's the plan here you think you can make it to that door? Why don't we just waste him because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. There's information on here that could stop the sea virus. Simmons wants it. Thanks. I'll put a call into FOS. get you some protection. Na mão! the o outside Você vai tomar no caneto Oh, louco o jogo! Nossa, tá com uma parada cabulosa ali, hein? Um dardo aeats egípcios? É o quê? got me Ai, <risos> ah, você ferrou em jogo. Vamos! Rapaziada, sintomas, hein? Nossa! Rapaziada, essa aventura tá cada vez mais benta, hein? Altos tiroteio! tá parecendo duro de matar? Peraí, peraí, ó. Beleza, rapaziada, tipo, vamos seguir o Loki, o um helicóptero lá em cima, não. o trem está bombando da velocidade, de ó, abre a porta, Você rápido, vai. isso, vai pegar, meu filho. o Loki está a 80 metros, vamos lá, tipo, vamos lá, só, só não sei se tem arma, Ah, oh, meu Deus, tem todas as armas aqui, escopetão, <risos> magnetas, pistolinho, vamos começar com a pistolin. altas munição, Eu jogo munição e planta, beleza, antes de mais nada, tem um botão ali pra pegar duas armas também. O Caverninha não sabe. Eu peguei. Já? Ô, oh, louca. Era só apertar aí, tio. Tem que você pegar duas armas. Oh. Nossa, ele flipa, jogo. Agora dá pra pegar. Fazer a beleza. Ah, oh, meu Deus. Vamos ficar calmo. O Caverninha agora tem duas pistolas. Uh. Vamos abrir a porta aqui. Rápido. Oh, pera aí. Colocar no estouro. Oh, Ô, Leon. Coloca no espojo. Beleza. Eu tô calma. Vamos continuar aqui. Ó, e... oh, cuidado. O cara é sonhento, tio. Do mal. Salafrário. E Muito Ó, Ó, ó, ó, ó. Peraí, tem que jogar, tia. É. Que isso, Leo? Okay. Beleza. I'm just giving you exactly what you gave me Simmons. at first you'll be afraid but don't worry you're just becoming the monster you always were you and everyone else on the planet Give it up Simmons we've got you lock and do you still chase me. While that woman is on the loose? What woman? That traitor, Ada Wong! Who knows what she's got in store? Another team was sent after her. You Simmons, you're all ours. Are you here to avenge the president? Is that it? You fool? Had he disclosed the truth behind Raccoon City, the US would have lost all its authority and the global political order would have collapsed. So to avoid one possible disaster, you create another, no matter how many people die He had to be stopped! He was leading my country and this world into complete chaos. That woman. <sighs> <sighs> Oh, eu tô bem espera <risos> aí tio Megazord Oh louco, tigre dentro de... Oh, sai! Oh município aqui aí tio, arrebenta, arrebenta não, essa arma não A gente não tem vida não Vaza Não tem como vazar? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tigo dente de bentos Eu tomei duas Três, eu tomei três Apertei sem querer, beleza Carrega ali, oh Vaza Espero que tem mais munição Peraí, peraí. aí Oh, oh, sai daí Helena, sai Deixa pro Leon Sai Helena Não, não, não, não oh, Helena, Helena é lote, ela aí tá na frente O cara chega saindo para do tio. Ele abriu um caminho secreto, Sim Cuidado, hein, Olha, ele tá aqui, tá aqui Ele vem por cima Peraí, jogo Vaza Pro outro lado, Leon, ó oh, Tem que voltar Pelo menos espaço a gente tem Tô oh, louco, tio, vale isso Cadê ele? Lado. É Pelos lados? É isso mesmo Como assim, jogo? Peraí, peraí, onde? Quem? Ah, ele entrou Ei, vaza, Leon, nossa ele, vai... oh, ele treme Oi, o cara é forte, tio Porque consigo chegar no topo assim Peguei altas munição, Meu, agora você já era O que faz estrago Ó, ó, é agora Bica ele, bica ele Leon agora, de tipo, dentro do dente! Nossa, que isso, Da boquinha! Calma, vaza! Ó, oh, pega fogo, volta. Rapaziada, o cara é barra pesada. Barra pesada! Vem, Helena! Vem, oh, Helena! Ó, tá vindo. Leon, give me a hand. Beleza, <risos> ó. Posso chegar no topo. Peraí, peraí, cadê pera, pera, logo? Tá... O que? O que você está fazendo a Helena? Chegar... Ai, ele vem! Nossa! Sai, sai! Ele é turista, tio, é turista! Fica de longe! Ó! Ele treme. Peraí, jogo. Carrega e vaza, Leo. Não, oh, meu. sai de perto e vai acabar o vagão, não vai se ferrar, jogo. Peraí, pega uma arma mais benta aqui. Ixi. Pega uma magneta, tio. Ah, agora eu quero ver se ele é um cara mesmo. Boa. Oh, carrega esse pistolador. Ó. Oh. ha <risos> E aí, tio? Aí queima, hein? Aí, Ai eu demodinho. Só mandar um bait agora, ó. Ó. Ó, Leon. tem como fazer mais nada? Nossa, ajoelhada, soco na boca Tá, é, tamo calmo, hein? tamo calmo Ó Vaza pro outro lado, aí rapaziada, tá tranquilo Tá tranquilo, ele vira dente de sabre Será que vamos pegar as arminhas mais de boa aqui? Ó, ó Dentro do farofes dele É Deixa ele bem calminho Peraí, o Lox subiu, hein Rapaziada, não parem vale subir, sabe? Porque foi é um pouco mais difícil e complicado o barulho. Eu estou bem, estou junto com a Helena, e vamos simplesmente combater o barro. Esco, agora é seu momento. Esco, preta, joga lá pra cima. Okay. Vamos ver o que, que dá. Ó. O Loki tá lá pro outro lado. Oh! Pera aí, jogo. E agora? O Loki caiu lá em Vai cima. Dar. Ai, Leon, Olha, onde é que você tá? Leon, ah, tem que comer, tio. Vaza. Olha aí. Baza, Leon. Espera aí, Você vai pro outro lado? Oh, meu Deus. Nossa. Ô, jogo. Alguma oh, missão de escopreta, hein? Eu vi. O cara atira, jogo. É isso que eu tô vendo mesmo? O cara tá atirando. Sim. Dente. O cara tá atirando dente. Ah! Aí, ele... Nossa, ele atira dente! <risos> Imagina você levar uma dentada dentro da cara assim ó, <risos> ó oh, oh esse lock, ó oh. aí não aguenta, tio peraí, ó pera oh. Ei! Nossa, é dente teleguiado agora! Ah, tô calmo! Vamos lá, Leon, é bem esse lock ó, oh, tem que ser tiro preciso, tio. Não adianta dar um monte de tiro e errar tudo. Ah, meu Deus do céu! Ó, oh, na a bundinha dele. Oh. Agora é teto solar, agora é teto solar Tem espaço para treta, o que que acontece? Ó oh. Dentro do furquilhão dele Aí não aguenta, é muita emoção Ó, oh, ele entrou Ó, oh, cabecinha Não tem pra onde correr agora? Nossa senhora, deu certo E aí? Vamos pra lá, vamos pra lá Espaço, peraí, o cara tá correndo, hein Outro trem, E jogo Vai deu tapa no trem, foi isso que aconteceu? O cara deu tapa no trem vai carregar, tio. vai carregar Tá tremendo Baseado A gente do Matrix, tio?